e poderosas para abrir portas e caminhos, quebrando todas as barreiras, e assim, possamos encontrar todas as proteções divinas, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E o que representa o Salmo 128? Vejamos. O Salmo 128 fala sobre a bênção para a família que teme a Deus. A família sempre fez parte do plano de Deus para nós, e, esse texto nos mostra que a verdadeira felicidade vem do trabalho honesto e da convivência harmoniosa entre marido e mulher junto com seus descendentes, filhos e netos. As pessoas também perguntam. O que nos ensina o Salmo 128? Resposta a mensagem do Salmo 128 é que Deus promete alegria, paz e felicidade aos que se arrependem de seus pecados e dá valor à sua família. E que seguem o Senhor Jesus. Quem dirige suas vidas de acordo com Ele. Este Salmo traz uma imagem muito poderosa, usando os brotos de oliveira como referência. E assim, seguimos para leituras. Salmos 128 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tirar bem. 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. 6. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 128. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 129. E o que representa o Salmos 129? Vejamos. No Salmos 129, o salmista compartilha um pouco das dores sofridas pelo povo de Deus ao longo do tempo. Tanto Israel como a igreja sofrem desde sua fundação. É uma clara demonstração de o quanto somos odiados pelo diabo e seus demônios. As pessoas também perguntam. Qual o significado do Salmo 129? Resposta. Uma muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel, ou duas muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Todavia não a prevaleceram contra mim. Três os lavradores araram sobre as minhas costas, cumpridos fizeram os seus sulcos. Quatro ó Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E assim, seguimos para leituras. Salmos 129 1. Um, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, cumpridos fizeram os seus sulcos. 4. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. 5. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. 6. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. 7. Com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que atos feixes enche o seu braço. 8. Nem tão poucos que passam dizem, da bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E assim... Fechamos as leituras das orações dos Salmos, 128 e 129. E assim, como eu, espero que todos vocês tenham gostado. Pois nessas orações, nossas famílias, nossos filhos, e nossos netos, têm um relato, muito especial, quando são citados por Deus, nosso Senhor, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.